Esse movie, se beber não case. Is very drunk. Is a teacher. Yes, well, it's pretty cool. By the way, teacher, what's the name of this movie in English? Um, the The Hangover. But The Hangover means I suck. Não tem nada a ver. This is nonsense. Uh, yeah, I know. Do you know more movies with crazy translations in Portuguese? Yeah Will, I do! Oh, by the way, let's let's make a video about it! Yeah! Yeah? yeah. Let's go! Yeah, yeah let's yeah. do it! Yeah. Por acaso você já assistiu aos filmes Mandíbulas e O Apartamento de Joey? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, professor de inglês. Seja bem-vindo ao meu canal, Júnior Silveira. E hoje nós vamos falar sobre cinco títulos de filmes em inglês que foram traduzidos para o português de uma forma meio estranha, uma forma meio... meio cabulosa. Por que, que será que isso acontece, hein? Por que será que isso acontece? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Vamos dizer que é a parte 1. Foi com a Carol, do Inglês da Carol. Você pode clicar aqui na descrição aqui no card, eu nunca sei, para assistir, beleza? Vamos dizer que essa aqui é a parte 2. Muitos títulos de filmes são traduzidos para o português de uma forma meio que nada a ver. Isso acontece por várias razões. Um, algumas delas é porque se você for traduzir fielmente o título do inglês para o português, não vai fazer sentido para a nossa cultura, né, para a nossa língua... E também o filme não vai ficar tão comercial assim, né, o nome do filme não vai chamar tanta atenção do, do brasileiro ou, enfim, de outro país que tá tendo ah, o título traduzido, né, então é por isso que eles fazem essas traduções, não é porque, tipo, ah, o bagulho é tosco e tudo mais, é, às vezes fica tosco mesmo mas muitas vezes só acontece para ficar mais comercial e para o país que está recebendo o, o vídeo, o vídeo não, o filme, ficar mais interessado, gerar mais engajamento e tudo mais, vendas. É business, né? é, meu querido? Business, business. No outro vídeo eu falei que The Hangover significa a ressaca e foi traduzido como Se Beber Não Case. É. O filme estrelado por Macaulay Culkin, que é o... É, esqueceram de mim Eu esqueci o que ia falar esqueceram de mim No inglês tem o nome de Home Alone Home Alone, que significa sozinho em casa Ótimo E o filme Divertidamente, no título original, é Inside Out Que é de dentro pra fora, né? Entendeu? Eu, tudo isso eu falo no, no meu vídeo parte 1 Primeiro filme que eu quero trazer aqui pra vocês hoje Ele, no, no título original em inglês, se chama Jaws Jaws você sabe que raio de filme é esse? Você sabe? Traduzindo essa palavra, ela significa mandíbulas, certo? No português, o filme se chama... Se chama... Tubarão. Tubarão em inglês é shark, certo? Shark. Mas jaws, mandíbulas para tubarão... Eu acho que não ia ficar bem, né? Um filme aqui no português... Oh, vamos assistir hoje Mandíbulas? Ah, vai ser um filme muito legal. Oh, é tipo um Masterchef, né? Então, é claro, vamos combinar que fica mais comercial, né? Fica mais, ó, oh, imponente você chamar o filme de Tubarão, não é? Ó, oh, Tubarão, meu Deus. Tubarão. <risos> None of man's fantasies of evil can compare with the reality. Of Jaws Jaws See it Before you go swimming Segundo filme é Joe's apartment. Joe's apartment Você sabe que raio que filme é esse? Como que ele foi traduzido aqui no português? Joe's Apartment Significa o apartamento de Joe né? do, do brother, do Joe E acredite se quiser Este filme foi traduzido como Joe e as Baratas é, mas isso tem um sentido, porque o que tem mais no filme? O que aparece muito no filme? Baratas. Cockroach, né? Cockroach é barata. Ah, agora eu entendi! Vocês já viram a barata de Orlando? Oh, coisa feia. Põe aqui, Flash, olha a barata de Orlando. Oh. Cockroach. Repeat, Cockroach. Cockroach. Difícil, né? Não sei se é mais difícil... De pronunciar cockroach ou se é mais difícil matar uma barata quando ela tá voando, né? Não sei o que é mais difícil. Joe's apartment, sex, bugs and, rock and roll. O terceiro filme em inglês ele se chama My Girl, My Girl, que é literalmente minha garota, certo? Em português ele foi traduzido como meu primeiro amor, olha só, tudo a ver com o título, né? O filme faz jus à tradução, né? Porque tem toda aquela história, o cara ali, o primeiro amor deles, né? E tudo mais, então pegaram a ideia do filme e jogaram para o título no português, né? Fica mais comercial eu falar meu primeiro amor do que minha garota, né? Então... É. You ever anyone? No. Agora, essa eu quero ver, eu quero ver você excetar, meu querido Lenny. O título deste filme em inglês eu até esqueci aqui, ó. Aqui. The Green Mile. The Green Mile. Ou seja, a milha verde. Milha de, de milha, né? Não é a esposa do milho. <risos> Carlos Alberto, que piada, hein? Em português, este filme se chama A Espera de um Milagre. Olha, Espera de um Milagre, a milha verde, é a espera de um milagre. Eu nunca John Coffey é um Eu não acho que ele fez isso all. Take mão, Você vê você. Você está falando de um milagre? Eu não Deus um assim nas mãos de um homem. E o quinto filme, em inglês, ele se chama The Sound of Music, The Sound of Music, ou seja, o som da música, né? o som da música. Que filme seria esse? Seria um filme de, de Beethoven, Chopin, ou um pianista, ou um musical da Broadway? Que filme será esse? Este filme, em português, ele é o A Noviça Rebelde, What? Noviça Rebelde, O Som da Música, por quê? Eu the sound of music, so música, então não sei a ideia the filme. Você já ever esse filme movie before? Os hills filmes Vocês já assistiram? Coloca aqui embaixo nos comentários, mas coloca assim, ó, I have already watched, e aí vocês colocam o nome do filme em inglês, tá bom? Na hora que você colocar I have already watched, quer dizer que vocês estão dizendo, eu já assisti, e aí o nome do filme, tá bom? Aí você usa essa estrutura, I have already watched, ok? Ou você pode abreviar I've already watched, fica bonitinho, hein? Todo mundo aqui nos comentários escrevendo em inglês, colocando o filme que vocês já assistiram. Agora... Caso vocês não tenham assistido a alguns filmes, é só você colocar na negativa. I haven't watched... E aí você coloca o nome do filme. E no final, coloca yet. I haven't watched The Sound of Green yet, for example. Okay? Isso significa eu ainda não assisti tal filme, tal movie. Right? Todo mundo aqui nos comentários. Let's interact. Essa é a homework de vocês, hein, meus queridos learners? Deixa um like nesse vídeo para ficar feliz. E também não se esquece de se inscrever neste canal acionando ele. O Belzinho porque ele é quem vai te avisar toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Não se esqueça também de me seguir em todas as redes sociais, lá no Instagram, Facebook, Junior Civil Oficial. Faça lá no meu Instagram a Paul Time. Faltou até a voz. Paul Time. Tem um quadro novo lá, Are You Listening? Onde você pode treinar o seu listening em inglês lá no Stories. Além, é claro, do Junior Help Me, onde você pode fazer perguntas em inglês para mim e é um dos melhores Stories de inglês deste Brasil, com certeza, lá no Instagram para você aprender. Pá na minha é que você vive, é que aqui a qualidade é garantida. So that's it for today, learners. Thank you very much guys for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se. See you around. Pá. Agora eu vou lá, porque eu tenho que assistir outro filme com o Will. O cara tá me esperando. Calma aí, Will, calma aí, já vou, já vou. Yo, I'm here Windy. Windy. Sai. Você tá se na filmagem. O filme estrelado por Macaulay Culkin, que é o... Querida, cara Est... Caramba, esqueci o nome do filme. É... O que eu fiz?